Salve a galerinha. Aqui é o Rogério junto com mais um vídeo. É, só tô testando a galerinha. Eh, é, espera aí. Eu vou pegar todos os jogos. Bem. Já começamos com a loucura Ô loucura Mas vamos lá, né? Não. Uhum. Vai aqui, né? Bem, vou entrar na verdade. Só tem uma pessoa, agora tem duas. Então multiplicou por um, né? Um mais um, dois. É normal. Mais um é dois. O cara tá jogando. Só eu entrar, meu filho. É só eu entrar que a merda. A merda canta. Ó. Oh. Bem, eu fiz um vídeo de transformação a vocês, só que quando eu fui salvar, eu fechei, fechei, eu desliguei eu ia salvar. E quando eu ia salvar, a desgraça, meu gravador, deu pau. A desgraça deu pau. Aí ah, eu tô bravo Entendeu, gente? E vou estão onde isso de fundo? É minha mãe É minha ai <risos> <risos> <risos> <risos> é aqui, velho. Eu vou passar o meu O O meu O viadinho. O